Você está ouvindo o audiolivro Tráfico Doloroso Resgate Uma obra de Eurípedes de Esquil, pelo Espírito Dulce Capítulo 4 Ervas Daninhas A superfície do planeta Terra é por demais interessante. Vista bem do alto... Dos setérnites, por exemplo, o mundo se apresenta revestido de grandes manchas, algumas azuis, outras esbranquiçadas, isso na parte iluminada pelo Sol. Não tão alto quanto os satélites, vista de um avião a jato, em voo cruzeiro intercontinental, logo abaixo do avião, o que se vê, quase sempre, é um extenso piso de nuvens, tão brancas que parecem feitas de algodão. Um pouco mais abaixo, ainda num outro avião menor, as montanhas se destacam azuladas e escondem sua altura. As lavouras são bem definidas e entrecortadas de linhas retas bem destacadas. Mas, ainda aí, a dimensão verdadeira dos contornos do solo não se define, completa e verdadeiramente. Por um fenômeno de ótica, a altura parece muito maior do que realmente é. Para que a silhueta terrestre seja identificada em plenitude, há necessidade de que o observador esteja junto ou próximo do solo e em deslocamento não muito rápido. As grandes porções de água dos oceanos, vistas de muito alto em dias de sol, são azuis e em muitos pontos deixam entrever o fundo ou o leito dos mares. Mas, se forem vistas da praia, o mar nem sequer permite que se veja a continuidade da sua amplidão, pois, sendo a terra redonda, a curvatura natural do seu perfil o impede. Em noites de lua, vistos bem de cima, o mar, rio ou lagoa apresentam-se prateados. Todos esses fenômenos se reportam à natureza. Toda obra de Deus é perfeita e é impensável que se lhes atribua qualquer reparo. Por isso, admirando tanta sabedoria e manada de Deus, só nos compete agradecer e admirar a incomparável maravilha das coisas naturais. Sugerir mudanças seria petulância, quando não perjúrio. Com as obras humanas, os olhos têm que ser outros os de reflexão, para que o cérebro encontre novas fórmulas, novos planos, novos projetos, com vistas à evolução espiritual. Nelas, admiramos a elogiável técnica construtiva moderna desde a fase do projeto arquitetônico ao acabamento, aí incluindo-se o paisagismo e as obras periféricas de infraestrutura perimetral. Mas, justamente na observação das obras divinas e das obras humanas, bem como do caráter espiritual de todas elas, as naturais e as artificiais, respectivamente, iremos nos deparar com fatos intrigantes, além de algumas oposições quanto à sua destinação. Todas as obras de Deus, sem exceção, visam o bem-estar dos seres vivos, enquadrando-se nos planos evolutivos de cada espécie. São, pois, todas caridosas. As nuvens demonstram concepção de superior inteligência. Todo o seu processamento da formação, com o sol evaporando milhões de toneladas de águas dos oceanos, a sua concentração na atmosfera de toda essa colossal massa gasosa, as viagens que realizam impulsionadas pelos ventos indo pairar centenas de quilômetros da origem, a dispersão na forma de chuva, formando rios e lagos, irrigando terras, abençoando lavouras e dando a vida a todos os seres vivos e aos vegetais que purificam o ar terrestre, tudo em benefício dos filhos do Pai que a todos ama. Num exercício de humilde análise, podemos imaginar que não é gratuito nem ocasional o fato do planeta ser formado de três quartas partes de água, tanto quanto nosso próprio corpo. As montanhas, demonstrando formidável acomodação de massas magmáticas, com certeza são ponto de referência para espíritos iluminados que vêm à Terra invariavelmente em missão caridosa. É nas montanhas que eles aportam e nelas se concentram, delas se afastando só o necessário cumprimento de suas sagradas tarefas. Também é pela existência das montanhas que os ventos, outra maravilha, outra bênção, mudam de direção, já que as desbordam quando as encontram à sua frente, não sem antes abraçá-las fraternalmente. Dos rios, todos afilhados do mar, só nos resta curvar a alma em agradecimento ao Criador pela bondade e bem-avendurança que eles representam. Ainda sobre as águas, somente a inteligência suprema do universo poderia organizar a matéria em seus estados naturais, sólido, líquido e gasoso, adicionando ao ambiente a lei da gravidade, de forma que, ao serem formados rios, suas águas acabam indo para o mar, num ciclo eterno de garantia de vida. As árvores, maravilha arquitetônica, têm lições que a mente humana apenas parcialmente pode conceber, além do que produzem. Purificação do ar, garantia do solo quanto a erosões, frutos, madeira, abrigo para as aves, sombra para os extenuados. São tantas as benesses... Consideremos agora as obras humanas. Em primeiro lugar, cumpre destacar que tudo aquilo que o homem faz, desde as ferramentas, utensílios, objetos, máquinas, veículos, edifícios, enfim, todas as obras materiais, são possíveis graças à modificação e utilização de matéria inorgânica existente no solo. As residências oferecem abrigo quando ali se instala a família. Os edifícios fabris, industriais e comerciais agrupam pessoas, ofertando-lhes ambiente propício ao exercício de profissões, as mais variadas. As escolas de todas as construções materiais são aquelas que maiores benefícios prestam ao espírito humano, os viadutos e as pontes, vencendo abismos ou vãos, colocam o homem em elogiável posição quanto ao uso da inteligência para resolver problemas. Os túneis rasgando montanhas e encurtando distâncias simbolicamente representam a trajetória do homem... Quando, saindo da luz, ao ser criado simples e ignorante por Deus, adentra na escuridão representada pelos descaminhos para ressurgir ao sol depois de ter rasgado seus defeitos, que eram o enorme obstáculo a ser vencido rumo à evolução torres, quaisquer que sejam seus objetivos, exceção dos faróis e as de vigia e controle de voo, são obras que, de alguma forma, ostentam o orgulho que habita no pensamento de quem as erigiu, eis que, no fundo, a mensagem é de imponência. As próprias torres de comunicações eletrônicas não raro competem entre si, espelhando o que vai na alma das grandes empresas que transmitem e retransmitem sons e imagens para milhões. Dos cassinos e motéis, evola-se tão infeliz aura e tantas são as desgraças que ali se desenrolam, que é penoso admitir o desperdício da sua construção. Melhor, muito melhor, teria sido empregar o material em residências ou escolas, tão necessárias. Necessários, os ambientes de lazer são obras dignas. Elogiáveis, sob todos os pontos de vista, os hospitais, escolas e recintos dedicados à reflexão da alma. Mas, nas cadeias e construções policiais similares, é que as luzes da razão devem iluminar e decifrar-lhes a infeliz existência. Falemos um pouco mais sobre as cadeias. Segregando os seres humanos do convívio social, produzindo e ocultando mazelas, há vertentes espirituais que passam despercebidas. Dos presídios, extrapolam fluidos tão deletérios que é aconselhável muito cuidado quando por perto deles, ou, principalmente, no seu interior. Altissonante, nesse enfoque, jamais deslembrar o orai e vejiai que Jesus nos transmitiu em forma de alerta, pois a psicosfera de uma cadeia se assemelha a um pântano astral. É muito difícil transitar num presídio sem que o espírito não se respingue dos gases astrais que nele pululam Quem olha uma cadeia... Imagina que ali mora a rotina. Não é bem assim. Ao contrário, as mentes dos presidiários, melhor seria chamá-los de reeducandos, emitem, de segundo a segundo, formas pensamento as mais diversas. Pequena percentagem desses verdadeiros pitados mentais são dirigidos para a própria cadeia. Geralmente, os reeducandos, na grande maioria, talvez 99%, pensa o tempo todo no ambiente externo, almejando nele estar. Defrontando-se com as grossas barras de ferro das grades, ao obstar seus corpos, nem por isso seus espíritos deixam de fugir dali todos os dias, quase que todos os instantes. Tão forte é o desejo de liberdade no ser humano que o próprio direito acata a intenção de fuga como sendo normal. Sobre as cadeias cristalizam-se escuras nuvens mentais de difícil dissipação e que atraem para seu bojo muitos dos pensamentos espúrios de outras pessoas, livres do cárcere material, mas presas espiritualmente aos que nelas se encontram confinadas. É que os reeducandos têm fortes ligações com o crime, e o crime quase sempre é cometido de parceria, direta ou indireta, nem sempre sendo condenados todos os responsáveis. Quando vários espíritos encarnados ou desencarnados, ou de ambas as situações, emitem o mesmo pensamento, por sintonia eles se agregarão, se corporificarão e se intensificarão permanecerão ativos durante o tempo em que forem mentalmente sustentados. Se benéficas ou maléficas, tais construções substanciais da alma libertarão ou escravizarão aqueles que emitem tais pensamentos. No primeiro caso, a estrada evolutiva é pavimentada. No segundo, espinhos são lançados, onde descalços terão que passar. Também os familiares dos detentos têm aumentado os seus problemas, pois a família se desagrega tendo que conviver com duas realidades, manter a rotina anterior e administrar a consequente a prisão. É terrificante o cenário espiritual sobre os ares de um presídio. Desencarnados com a mesma sintonia, de baixa frequência moral, em tudo similar ao que sai das cadeias, acorrem céleres para as proximidades. Primeiro, porque a força de atração é irresistível. E segundo, porque ali encontram pasto farto as suas ideias e planos infelizes. Poucos ou quase nenhum dos internos compulsórios das celas livram-se da ação dos vampiros espirituais, que são aquelas mesmas criaturas que passaram pelo que eles estão passando e desencarnam em estado de grande revolta. Ou, o que é mais grave... Muitas vezes, ao ser cometido um crime, já naquele preciso instante, o desencarnado foi o indutor, talvez por vingança do réu ou da vítima. Feito o estrago, o criminoso espiritual fica jungido indelevelmente ao encarnado, que perde a liberdade e passa a vibrar na mesma faixa mental, além do que as vítimas encarnadas ou desencarnadas com ideias de ódio e vingança fazem recrudecer as pesadas sombras que envolvem o drama. Em quase todo o planeta está falido o regime carcerário, quando não inadministrável. Todos os estudos e levantamentos estatísticos apontam para a cruel realidade de que a maioria da clientela dos presídios é aquela oriunda das classes sociais de mais baixo nível. Originalmente criadas para reintegrar o criminoso à sociedade, Hoje, estão transformando-se em verdadeiros depósitos de criaturas. Havendo superpopulação carcerária, o desconforto atinge níveis insuportáveis e, com isso, instala-se a lei da selva, onde vence o mais forte. Faço entender como, quando e por que surge a corrupção. E o que é pior... Esquemas criminosos são passados a reeducando os primários, os quais, ao serem postos em liberdade, irão testá-los caso esse retorno seja recusado pela sociedade, o que, infelizmente, ocorre. Cuidam os países ricos de privatizar suas cadeias para melhor gerir o sistema carcerário, além de diminuir sensivelmente os gastos. É da lei que o mundo evolua, como também seus habitantes. Tempo virá em que não haverá mais crime na face do planeta. Com denodo e abnegação, muitos são os espíritos que tudo fazem para sanear o clima espiritual infeliz das cadeias. Induzindo encarnados a ações beneméritas junto aos reeducandos, projetam um horizonte de gradual extinção das cadeias... Públicas ou privadas. Por isso, é de inspiração sublime o dificílimo trabalho das equipes de religiosos que comparecem às cadeias para levar aos ali segregados a palavra do Evangelho. Assemelham-se aos antigos cristãos que, na pregação do Evangelho de Jesus, corriam o risco de ter que enfrentar o poder constituído, além da incompreensão de muitos. Com a diferença que, aqueles que hoje levam um consolo, um conselho ou uma lembrança de Jesus, fazem-no com autorização legal. Tanto quanto os antigos pregadores, agindo voluntariamente, fortalecem seus espíritos ao tempo que semeiam a caridade. Como aqueles abençoados precursores evangélicos, também estão com o Divino Mestre ao seu lado. As equipes espíritas, em particular, além do apoio fraternal, têm por acréscimo o mérito de desvendar ao reeducando o porquê dos seus tormentos abrindo aos seus espíritos as cortinas do tempo, fazendo-os entender que o hoje é fruto do ontem e que o amanhã está sendo plantado agora nesta encarnação. Demonstrando-lhes a sensatez das vidas sucessivas e do passo justo que percorrem, balizadas pela justiça divina, transformam em simplicidade de entendimento o que para muitos ainda é o mistério da vida. O conceito de merecimento se agiganta diante da alma, e com isso o panorama íntimo se transforma qual peregrina chuva que molha terras áridas, tornando -o as férteis. Ninguém mais do que um reeducando está ávido por luzes capazes de livrá-lo da escuridão em que está mergulhado no interior de vetustas paredes de um presídio. Luz que, nesse caso, tem o vertedouro do arrependimento, passo gigantesco para a reconstrução do que tenha sido eventualmente destruído. Por isso, abençoada tarefa de levar aqueles irmãos invigilantes o bálsamo da esperança, alicerçado em inesquecível recomendação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Recomendação que o evangelista Mateus consignou no capítulo 25, versículos 31 a 46. Vinde, benditos de meu Pai... Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Estava preso e fostes ver-me, escarecendo que, por preso, subentende-se todo e qualquer um destes meus pequeninos irmãos. A direção dos estabelecimentos penais nem sempre pode averiguar ao decidir qual seria a melhor distribuição dos presos entre as diversas celas. Por isso, não raro em tais locais, grandes amizades quanto grandes inimizades se formam. É popular o conceito de que a maioria dos criminosos, quando postos em liberdade, após cumprimento de pena, estão em piores condições morais do que quando foram condenados. Talvez isso seja verdade, mas é preciso ajuizar que, se tal conceito é válido para maçãs, que podem ser contaminadas por apenas uma que esteja estragada e na mesma caixa, tal assertiva não se pode aplicar a priori em seres humanos. Cada espírito, na verdade, é um mundo, sempre diferente dos demais. Se na cadeia há um denominador comum que é o desejo de liberdade, param aí os anseios igualados dos que lá estão. Cada cando tem atrás de si uma história longa de erros, equívocos, desilusões, mágoas, frustrações. Ainda um outro traço comum tende a uni-los, a carência afetiva. Na raiz dos seus problemas, iremos encontrar alguma culpa de toda a sociedade. Somos realmente todos responsáveis. Assim, não será demais analisar que a prisão é a perda de, talvez, o bem maior que tem o ser, a liberdade. Quanto aos espíritos evoluídos, jamais serão prisioneiros dominando os dons divinos que em estado latente possuem todas as criaturas, se presos certamente por equívoco, facilmente empreenderiam a saída do corpo, indo onde lhes aprovesse, não havendo quaisquer obstáculos materiais capazes de impedi-los. Repetimos que todos ou quase todos os presidiários praticamente pensam só numa coisa, escapar das grades. Para eles, a tortura maior não é o escárnio público, nem a perda dos bens materiais ou do seu uso fruto. A pior pena é a solidão. Juntos com dezenas, centenas ou milhares de pessoas com o mesmo destino cruel, sentem-se como que isolados habitantes de uma ilha no mar da vida. Crescem em seus espíritos e crescem muito os vultos dos seus familiares e dos seus amores. Por isso é que a única felicidade que sentem no presídio, pequena embora, é aquela dedicada às visitas. Na cadeia, Clidenor foi colocado junto a um homem de meia-idade, Joaquim, com o qual antipatizou desde o primeiro momento. Mas em qualquer cadeia não se escolhe amigos ou companheiros de cela, ou de pernoite, como fazem os viajantes que, de cidade em cidade, têm liberdade total para escolher em que hotel hospedar-se. Se aos viajantes é possível agruparem-se si nas cidades que visitam, segundo as características profissionais, formando grupos afins, o mesmo não acontece com os presidiários. Ao ser encarcerado, instalou-se em Clidenor ódio e revolta. Ódio contra Salésio e revolta contra a sociedade, que lhe era tão adversa. Adagio conhecidíssimo entre os meios criminais reza que todos os condenados julgam-se inocentes. Clidenor ficou três dias sem trocar palavra com Joaquim, limitando-se apenas aos cumprimentos formais. Porém, no quarto dia, um domingo, percebeu a euforia geral do ambiente com a chegada dos familiares e amigos dos reclusos para visitá-los, trazendo-lhes alguns objetos de uso pessoal e algum alimento, geralmente bolo, doce ou salgadinhos. Ninguém veio visitá-lo. Compenetrou-se que neste mundo... Estava só. Por mais dois dias, ficou sem falar com seu companheiro de cela, até que um fato inesperado rompeu a barreira do mutismo que ele erguera. Joaquim sentiu-se mal no meio da noite e, após vomitar, ficou grande parte da noite acordado. Clilenor, que acordou logo no início da crise, nada fez para acudir o doente. Este, porém, após duas horas, percebendo-o acordado, disse humildemente. — Desculpe, colega, a perturbação que lhe causei. Pensei que ia morrer de tanta cólica. — Cridenor, com soberba e desprezo, disse. — Tudo bem. Joaquim retornou à conversa. — Você vai ficar muito tempo por aqui? Aborrecido, Clidenor respondeu, quase resmungando. — Alguns anos. — Passam logo. Quando você estiver se acostumando, irá embora. — Como você sabe que eu vou me acostumar com esta pocilga? — Eu sei que vai. Todos acostumam. E para alguns isso é um palácio, não uma pocilga. Sentindo-se levemente repreendido, Clidenor falou. — Digo, possilga, no sentido de que a sociedade trata os porcos com mais respeito do que a nós. Joaquim, encarcerado há longos anos, conhecendo toda a psicologia íntima das cadeias, assentiu. — Que a sociedade é ingrata, concordo com você. O pior é que nós fazemos parte dela. Novamente, Clevenor sentiu-se acuado nos seus conceitos, passando a interessar-se pelo interlocutor. Joaquim perguntou de chofre. — Você é inocente? Pego de surpresa, ele, que tanto domínio tinha das suas emoções, não teve saída, a não ser falar a verdade. — Não. — Pois é, meu amigo. Estamos onde talvez nem merecêssemos estar. — Como é seu nome? — Joaquim. E o seu? — Clidenor. — Clidenor. Nada mais foi dito. Dormiram. Nos dias seguintes, os dois reeducandos passaram a maior parte do tempo trocando impressões, geralmente à noite. Contaram suas vidas, falaram da família, dos amigos. Ouvindo o companheiro e fazendo uma viagem introspectiva, Clidenoa chegou a uma triste conclusão. Nunca tinha amado ninguém. Muitas tinham sido as moças e mulheres da sua vida, mas tudo não passara de vazio, um enorme vazio. Nunca se importara com os ferimentos que causara a tantas. Ao falarem da infância, recordando as privações daqueles tempos infelizes, quando andavam ainda de calça curta, juntos chegaram à conclusão que aqueles tinham sido, na verdade, ao contrário do que pensavam, Tempos felizes. Vezes sem conta, a emoção embargava-lhes a voz, marejando os olhos. Em suas mentes surgiam as imagens dos avós, tão amados. Dos pais, estes coitados, infelizes, doentes, pobres. Lembraram-se da primeira professora e do primeiro dia de aula? O pranto era inevitável. Ao recordar-se dos avós, Cridenor deu um salto do beliche e disse em tom exaltado. — A voz era da minha avó. Joaquim não entendeu. — A voz que eu vi no parque era da minha avó. Como é que isso agora percebi? Ainda sem entender, Joaquim perguntou. — Que voz? Quando? Em que parque? Quando minha desgraça começou, só tive a ajuda da minha avó. Fui despedido da firma no meu primeiro emprego porque presenciei um lance desonesto. Como assim? Você não compreende? O safado que me colocou aqui era o corrupto que flagrei roubando numa concorrência. E, surpreso, mas feliz com a descoberta, disse. Como não pensei antes na minha avó? Foi assim que, em menos de um mês, muitas lágrimas sentidas dos dois pares tinham rolado no interior daquela cela, brotando dos olhos, mas com origem nas suas almas, pelas recordações do mundo lá fora. Noites seguidas, longos períodos calados, cada um em seu leito... Não demorou para que seus espíritos se abraçassem, selando o amizade, abraço esse que seus corpos jamais viriam a fazer. A antipatia que de início sentira por Joaquim, Vedenor agora tinha substituído por camaradagem. Passadas mais algumas semanas, considerava-o seu amigo. Num domingo, Joaquim convidou o amigo para conhecer sua família. Esposa e duas filhas. Mas, para livrar-se da solidão, Clidenor aceitou. Conheceu os familiares do companheiro e naquela noite, sem que sequer tivesse pensado nisso, viu-se na companhia de Nícia, a esposa de Joaquim. Sonhou que eram amantes. Joaquim, no sonho, descobriu a traição conjugal e queria matá-lo. Ao acordar, imaginou que aquele sonho nada mais era do que o reflexo do clima na prisão, onde a ética impede sumariamente que tal aconteça. Em algumas visitas seguintes, nas quais era convidado de Joaquim para acompanhá-lo, algo intrigado, olhava a Nícia, tentando surpreender um pequenino gesto ou olhar dela que denunciasse haver algum interesse por ele. Nada percebendo, acertadamente, atribuiu o sonho a um reflexo subconsciente, segundo o qual tudo não passara do seu desejo de que alguma mulher, apaixonada por ele, procurasse-o na prisão. Sem afastar Nícia da ideia, monologou intimamente. Logo eu, que posso ter as mulheres que quiser, não iria me sujar com esposa de companheiro daqui da prisão.